Então, hoje nós vamos fazer uma receita de pudim de leite condensado. É super fácil, eu vou primeiro untar a forma com duas xícaras de açúcar, a forma de pudim. Também vocês podem untar numa panela comum, né, que vocês tiverem e joga o açúcar aqui depois dentro da forma de pudim. É, vai demorar um pouquinho para queimar, né, porque tem que derreter o açúcar, e fazer aquela voltinha todinha aqui na forma de pudim. Então vai demorar um pouquinho, aí vamos aguardar agora aí o meu vídeo, que eu já vou mostrar para vocês como vai ficar ah, o processo do açúcar queimando, tá bom? Esse, esse pudim de leite condensado vai ser feito na panela de arroz. Tem muita gente que não sabe que dá pra fazer, né? Vão dois copos de água dentro dessa panela de arroz. Vou pegar os dois copos de água. coloca dois copos de água e deixa lá que a gente já vai colocar depois o pudim e enquanto eu vou, vou queimando o açúcar aqui vai esquentando eu vou colocar no liquidificador quatro ovos quatro ovos. Que essa receita é bem facinha de pudim de leite condensado. Então eu vou colocar quatro ovos. Olhando lá para não queimar, pode abaixar o fogo. Vou dar uma mexidinha para vocês olharem aqui no no açúcar. Ó. É, ele não pode ficar muito moreno que ele fica amargo. Aí dá uma mexidinha, tá vendo? Eu gosto de fazer direto na, na forma já de pudim. Tem gente que gosta de fazer na panela e depois jogar aqui nessa forma. Eu gosto de fazer direto já. Aí vai misturando sem assim, cuidado pra não queimar a mão, que esse açúcar aqui é muito quente. E é bom que não fique muito escuro, porque senão ele fica amargo. Mas, geralmente fica muito bom. Eu vou misturando assim, ó. Tem gente que fala assim, eu não sei fazer pudim, não sei fazer queimar o açúcar. Não tem segredo. Vai misturando o açúcar, com, segurando com um pano, alguma luva térmica, alguma coisa que você tiver aí. Porque esse açúcar aqui queima muito, né? E vai dar, vai derretendo. E tem gente também que coloca um pouquinho de água. Eu vou colocar só no final. Vai derretendo o açúcar, tá vendo? Não é difícil. Essas receitas são fáceis de fazer. Enquanto vai processando o açúcar aqui, vai dar uma derretida. Vou Continuar pondo os ovos aqui mais um eu vou fazer tem gente que faz o bolo, o pudim de leite condensado com três ovos eu faço com quatro ovos Também tem gente que acha que já pode desligar, agora é só misturar. Antes não ele vai ficar amargo. Agora que já deu uma temperatura alta do açúcar, vai é misturando que o açúcar derrete. Tem várias maneiras de queimar o açúcar, né? Eu queimo assim. Tem gente que coloca em outro recipiente, tem gente que coloca água, deixa ferver. Acho que tá, ah, são várias formas de derreter o açúcar que dá certo também. Só que tem que tomar cuidado para não queimar a mão. Se deixar ele ferver muito, ele fica escuro e ele fica amargo. Mas essa cor aqui tá boa. Não fica um caramelo bonito, não fica amargo. Eu vou ligar mais uma, só mais um pouquinho, porque tem algumas bolinhas de açúcar. Mas é só observar, olha, não fica escuro. Que aí pega a temperatura de novo e derrete essas bolinhas. Sempre com um pano, uma luva térmica. Tá vendo? Ó, oh, a cor não está escura, então ele não fica amargo. Agora está quase no ponto de eu começar a esticar o açúcar na, na forma passar o açúcar na forma, né, porque a forma tem que ficar caramelizada, na verdade. Aí eu vou dando ponto agora de açúcar queimado, tá vendo, ó? não fica escuro. É só ir mexendo, não queima a mão, tem gente, ah, tem medo de queimar a mão. Não, tomar cuidado, né. Que realmente é uma temperatura muito alta, processada aqui no açúcar. Agora eu vou desligar e vou começar a jogar o açúcar aqui para a borda. Porque daqui a pouco ele começa a esfriar, na verdade, né? Também para jogar o açúcar aqui pra, na borda aqui do pudim. Ó, tem bastante calda. Bastante calda, dá para esparramar mais. A minha bisavó que me ensinou a fazer é, calda queimada assim de pudim. Ela diz que lá na Itália eles fazem um assim. Agora eu vou deixar aqui, dá pra dar uma esparramada, que o açúcar já tá pegando, já tá esfriando. Você vem com, com a colher, vai subindo um pouco a calda aqui, ó, pra ficar no pudim, bem, bem em cima do pudim, tá vendo? Não é difícil. Só leva um pouquinho de tempo e um pouquinho de capricho também. Tem que ter um pouquinho de paciência com calda, né? De pudim. Eu faço assim, né, Então, não tô falando que é a forma mais correta, nada disso, eu aprendi com a minha bisavó, mas tá bom, tá bem feita. Agora eu vou deixar aqui, agora eu vou bater o pudim, né, então quatro ovos, eu vou colocar o leite condensado, que pode ser aquele de latinha, pode ser outros, eu tô com esse daqui porque tem em casa. Eu não coloco, eu não coloco muita coisa. É só o leite condensado, a mesma quantia da caixinha de leite de leite. Mesma medida da caixinha de leite. Dou uma aproveitada aqui no. no leite condensado. Agora, o segredo é bater um pouco também. A gente vai tirar e vai colocar lá na naquela forma que você fez a juntou com o açúcar caramelizado. Como eu vou fazer na panela de arroz, então eu vou precisar cobrir essa essa forma de pudim. Então nós vamos jogar esse papel alumínio aqui. Ela ainda tá quente, né? Porque eu acabei de caramelizar. Fechar bem pra não entrar água. Lá naquela, naquela panela, tem dois copos de água, né? Panela de arroz. Refecha. Aí nós vamos ligar a panela, deixar uns 40 minutos e aguardar o pudim ficar pronto. Então, eu deixei o pudim 40 minutos na panela de arroz, com aqueles dois copos de água que eu mostrei. Agora nós vamos tirar. Então o que acontece? Como a minha forma tem uma, uma um lugar de pegar, tira o pudim, já esfriou... Porque senão você vai queimar a mão. E nós vamos... É... Olha a textura dele. Né? Verificar. Agora ele vai esfriar para poder desuntar. É, tirar da forma. Tem gente que prefere tirar da forma assim, quente. Eu prefiro esfriar, mas não tem problema. Vai mexendo assim, ele já tá totalmente solto, ó. Totalmente solto da panela já. E agora eu vou deixar ele congelar. Congelar não, ir pra geladeira e esfriar Aí eu vou desenformar Num refratário certinho pra vocês verem Então, é, pode desenformar com ele quente A gente espera um pouquinho Ó E aí tá o pudim de leite condensado E se quiser aproveitar a calda Ainda tem uma caldinha aqui que pode ser aproveitada Eu vou dar uma, uma esquentadinha E vou jogar que tem gente que gosta com bastante calda